Olá meus amigos, minhas amigas, olha só gente, 4 horas da manhã, eu vim aqui perto, aqui na minha, na minha área de serviço, né? E tá aqui um saruê, gente. A gente não pode fazer mal pro bichinho não. O que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma ratoeira, eu vou pegar ele e vou soltar numa mata longe daqui. Ele sendo o cheiro da ração, ó, e ele vem pra cá, ó. olha, olha, olha só, gente. Então, ele é inofensivo, né? Apenas ele quer sobreviver, come as galinhas, come os ovos. Então, ó, é mansinho, ó. O bichinho não faz mal pra ninguém, ó. Mansinho, mas apenas precisa se alimentar. E o alimento dele é, é ovos, é. Como bananas, olha, Ó, então foi lá pra cima do, do telhado. E a gente fez isso aqui, ó. Essa ratoeira aqui a gente arma. E ela com um espeto lá por dentro, ó. Aqui, esse espeto aqui, ó. Esse espeto aqui era outro, ó, vocês podem ver que tem até caça de banana ainda, ó, antiga. Tá dentro da ratoeira, só que isso aqui é caça de, de banana, e eles vêm comer a ração, ó. Aí eu armei essa noite, não sei se desarmou sozinha, ou se tem algum dentro, pode ser que tenha. Agora aqui, ó, eu vou abrir um pouquinho só, e vou mostrar pra vocês lá dentro, Olha só vou abrir aqui, devagarinho, ó eu já fiz essa ratoeira para mim não ter que matar eles olha, olha só olha, lá está ele ali ó viu tem um lá dentro ó. Lá, eu peguei olha, olha é uns novinho ó essa armadilha aqui ó foi meu pai que me ensinou ela vem aqui ó ela aqui, aqui aqui de baixo ela sobe e desce ó aqui ó peguei cortei aqui uma caixa eu já fiz aqui uma alça, né? Então eu cortei aqui a parte de baixo, ó. eu vim aqui fechei aqui certinho, agora aqui embaixo eu vou fechar assim e depois eu vou fechar assim, ó. Então eu fechei assim e aqui eu fiz uma caixinha para ele, ó. Agora aqui, ó, eu abri uma portinha aqui, é onde ele, é onde ele vai entrar. Aí também pra mim amarrar ali, ó, certinho pra não abrir. Agora a gente, depois é só fechar aqui, ó, passar uma, uma fita, né? E lá no local a gente abrir e deixar ele sair. Prontinho, prontinho. A caixinha está pronta. Com as alças aqui, ó, furei alguns, alguns buracos aqui. Alguns buracos pra entrar, né? Aqui desse lado também. Aqui, olha só, virei aqui a caixa ao contrário agora eu vou erguer aqui ó é para ele entrar aqui ó coloquei aqui a caixa na parede ó que é para ele não sair então eu vou erguer aqui ó que é para ele poder sair e ir para caixinha quando ele for para caixinha aí eu vou fechar vou colocar um papelão por aqui quando ele entrar eu vou aqui com esse papelão aqui ó eu vou fechar a tampinha lá aí vou tirando devagarinho aqui a ratoeira e vou fechar aí para poder levar ele para fazer a soltura prontinho prontinho consegui ele tá aqui nessa caixa eu fechei a tampa agora eu vou pôr aqui o papelão e vou fechar aqui a caixa cortei aqui o papelão ó, certinho para caber aqui dentro para não ter risco que ele vai embora então aqui eu vou vou afastando aqui ó e com essa mão eu vou imprensando prontinho prontinho do rico que eu falei ele já tá aqui dentro ó. Essa aqui é a alcinha para levar Aqui eu passei uma fita, ó, a tampinha aqui, ó, quer ver, ó, ó, ele tá aqui dentro, ó, olha, então lá é só eu vir aqui, tirar essa fita aqui, ó, abrir a tampinha e deixar ali sair. Foi assim que eu fiz, ó, colei aqui, ó, é assim que eu armo, ó, eu preguei aqui umas talbinhas aqui, ó, talbinha aqui certinha aqui, penduradinha. Então ela vai ficar assim, ó. O espeto tá aqui, ó. Ele tá lá em cima com a ração. Então ele vai vir aqui e vai, no que tá lá com a ração, quando a talba cai, não dá tempo ele voltar. E aqui, ó, é armado assim, ó. Aqui assim, ó. Olha só. Então no que ele vai comer, isso aqui vai cair, ó. Ó. Isso aqui cai aqui, ó. Ó. E desarma na hora aí fica assim ó, fechadinho ó. olha só meus amigos e minhas amigas, fizemos a captura do saruê, aí viemos até a mata aqui ó, e vamos soltar aqui, para que eles vivam aqui no seu ambiente natural olha ele vai ali, ó, dentro dos mapa, É novinho, ó, é um filhotinho, Olha. Então tá feita a soltura aí. E eu tô indo embora. Pois então, meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui. Um forte abraço. Lembrando, gente, ele só procura as, as residências porque o seu habitat natural está sendo devastado, né? Vamos desmatar menos, vamos ter mais consciência. E sempre que aparecer um bichinho desse na sua casa, ele é inofensível. Ele não faz mal para ninguém. tente capturá-lo e soltar no seu hábitat natural. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, meu gente. Eu fiz minha parte. Espero que você faça a sua. Tchau. Deixa o seu like e vamos que vamos.